Perfil espacial de utilização da rede pública de atenção à saúde pelas gestantes de Belo Horizonte. Essa iniciativa que reúne especialistas da saúde e da computação, é fruto de um estudo realizado no um Programa de Pós-Graduação em Saúde da Mulher e Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Obteve apoio da Secretaria Municipal de Saúde de BH e do CDPAR UFMG, sendo financiada com recursos da FAPEMIC. O acesso à rede de cuidados hierarquizada é elemento primordial na busca de assistência à saúde mais resolutiva. Além de facilitar o deslocamento do paciente ao serviço de saúde mais próximo da sua casa, ele contribui para que receba a complexidade necessária às suas necessidades. Os sistemas de informação geográfica disponibilizam tecnologia capaz de relacionar dados de um contexto aos seus respectivos posicionamentos geográficos. Dessa forma, permite visualizar as informações de interesse no mapa, subsidiando a busca por relações espaciais e temporais entre esses dados. No contexto do cuidado pré-natal na rede pública, esse estudo observacional analisou cerca de 19 mil registros de gestantes do CISPRENATAL. Os dados são de 2012 e se referem às unidades básicas de saúde de Belo Horizonte. Avaliamos a ocorrência de consultas realizadas antes do parto conforme recomendação do Ministério da Saúde, ou seja, pelo menos seis consultas durante os nove meses, sendo uma no primeiro, duas no segundo e três no terceiro trimestre. A localização das gestantes e das consultas foram processadas utilizando-se o software QuantoX. Os locais de residência das gestantes foram geograficamente mapeados, utilizando-se informações cartográficas do Pig maps foram criadas camadas independentes analisadas em sobreposição por áreas de abrangência das unidades básicas de saúde. No mapa, os tons de rosa mais escuro correspondem às áreas de maior número de atendimento pré-natal. As maiores concentrações de grávidas em atendimento foram observadas em regiões de baixa renda, enquanto as regiões de baixa concentração de atendimento foram em áreas de maior das gestantes que utiliza plano de saúde. A busca pela unidade básica de saúde mais próxima para início do pré-natal foi observada em 60% dos casos. No entanto, apenas 33% delas fizeram pelo menos seis consultas de pré-natal, espaçamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Em azul, as áreas mais escuras correspondem às regiões com melhor qualidade de atendimento baseado no número de consultas durante a gravidez. As áreas mais densas em atendimento não se relacionaram diretamente com a qualidade do cuidado. Acreditamos que o uso dessa tecnologia na saúde possa subsidiar estratégias que busquem melhorias da assistência, tanto no contexto da gestação como em outros nos pais, os deslocamentos podem contribuir para o sucesso da atenção à saúde.